Todo mundo passa por momentos difíceis, mano Mas não precisa Chegar a esse ponto não, velho As coisas vão melhorar uma hora Independente do que aconteceu, tudo melhora Por mais não pareça que vai melhorar. Falou, amigo. Simples e rápido, é assim que a gente faz. Simples e rápido. Não precisa se esconder aqui embaixo, não, que eu vou te achar, maluco. Eu vou te achar, maluco! Exato, mano. Chega de tristeza e agora só felicidade. Inclusive, eu vou ganhar essa partida se eu não ganhar, mano. Aí sim a gente pode ter motivo pra ficar triste. Aí sim a gente vai ficar triste, mano. Você vai ver o que é alguém triste. Eu vou chorar aqui, velho. Quero ganhar! Até porque essa live não vai ter muito mais tempo hoje, velho. Ai, ai. Tô morto. Eu tô vivaço, moleque Toma, birita Ah, não pegou, velho Chegou, chegou, chegou Nossa, essa arminha essa arminha não, né Essa... Morre, para de subir. Eu vi que tem uns mini ali, hein? Tô feliz pela live, ah, fofo, obrigado. É certeza que modo parquinho vem hoje? Hum, certeza ninguém entende nada, meu amigo, nessa vida. Só que eu tô querendo muito ganhar essa partida, disso tenho certeza. Então eu vou ficar triste demais. Então eu vou, vou dropar isso aqui, ficar com isso aqui, pegar isso aqui. Ah, para, sai dessa. Se o Raku ganhar, não tem essa não, mano. Você não pode ficar deixando sua felicidade depender de nada, mano. Nem de eu ganhar, nem de qualquer outra coisa na vida, mano. Tem que arranjar motivos sólidos pra você... Sua felicidade, cara. Você fala isso não leva a nada, é só um motivo vai estar dando uma desculpa pra você mesmo, tipo, ah, tá, ele perdeu, então posso ficar triste, tá ligado? Não, mano, você tem que ter motivos sólidos pra sua felicidade e se prender neles e vai dar tudo certo. Eu não tô falando de gente, não. Às vezes você tem uma namorada, às vezes você tem um namorado que faz as coisas ficarem melhores, tá ligado? Mas às vezes não, às vezes é tipo... Pequenas coisas, ler um livro, sair, andar, é, tipo, sei lá, jogar jogos, tipo, mas normalmente coisas com interações pessoais tendem a te fazer melhor, assim, do que ficar jogando um jogo isolado, por exemplo, porque as relações interpessoais ajudam muito nesses casos. Eu vou é pegar uns cogumelos, mano. Hello, hello! Salve, Dragon! De boa, mano! Obrigado por estar tá aí, velho. Seja bem-vindo. Desculpa não ter te respondido, velho. Às vezes não dá pra ler tudo mesmo. Não fique chateado comigo. Tento responder geral, sempre. Saiba disso. Hello, hello! Foi o que eu disse. <risos> hello, hello é do... Oh. Flakes que fala, né? Hello, hello, tem alguém aí? Tô vendo o cara ali, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, amigão, tá na Disney. <risos> é muito bom, Flakes, falando isso. Velho. Hello, hello, tem alguém aí? <risos> hello, hello, Zé Bazinha. O, uh, tu caçador. Tu caçador, tu caçador, tu caçador. Tô melhor agora, que bom, velho. Continua assim que vai dar tudo certo. A gente te ama, cara. Falar uma coisa dessas que ninguém se importa. Todo mundo ficou preocupado aqui contigo. Se aprender a parar com isso, hein? Eu te vi aí, hello, hello Eu não posso começar a falar isso Senão eu não vou parar, velho, eu me conheço Vou pegar essa mania Essa mania já existe Pelo Flake Spangas. É o cara que tava aqui, velho, ali Nossa Aí jogou o que sabe difícil dos caras morrerem, velho né? tô... Nossa, achei que eu tava com uma tática Azul, tá ligado? Olha o vacilo Olha o vacilo do menino Tem, você vai no Discord aí? Tem A galera tá perguntando pra você aí, tá sendo requisitado Eu depois da live vou sair, eu também, mano Mais tarde um pouco, na verdade Acho que essa aqui talvez seja a última partida da live velho. Hello, hello. Ai, que dor de ouvido, velho. coceiro Hello, hello, meu parceiro! Aku, vai ser hoje aquele negócio de todos na mesma partida? Não vai, velho. Eu tô meio sem tempo hoje. Live vai ser um pouquinho mais curto, então... Não vai rolar não Hello, hello! É engraçado falar isso Hello, hello! Será que tem umas maçãzinhas ali? Hello, hello? Quem tá atirando aí? Pareceu ser bem daqui Nossa Joguei o que sei Mal cara ali em cima, velho. Lá em cima. Tem um aqui também. Vou pegar ele por trás. Morreu. Acabou de morrer. Eu vi ele morrendo. Como ele morreu, velho? Ah, não tinha cobertura aqui na frente pra ele. Hello, hello! Nossa, hello, hello, escudinho! Hello, hello! Salve Ali Gamer! Tamo junto! Muito obrigado pela presença, cara! Obrigado mesmo, valeu por estar aí Presente na live Com a gente, eu preciso mijar Dinossauro Morto como um dinossauro Eu acho que eu vou lá Eu sei que eu não ia morrer pra essa trap Porque eu tô full life, velho Mas... Ah! Matei o cara Antes da trap ativar em mim <risos> GG, isso foi lindo Isso foi bonito, isso foi bonito <risos> uh, Baby Vamos lá, moleque eu sabia que eu não ia morrer pra armadilha, mas ele ia ficar com pouca vida e ele ia poder me matar muito mais fácil, tá ligado? Ai, ai, valeu, Cadu, muito obrigado, galera, todo mundo que tava aí presente, mano.